Bom dia, galerinha! Vem embora aqui! Indo trabalhar! Neutrão, neutrão, acho que aqui já morreu! Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá! Jogou pro lado! Jogou pro lado! Eita! Nós estamos tá de volta com a pequenininha! A gaiatinha sem pessoa. Quer dizer, em moto. Só filmando com a grandonda. Tá grandona. A grandona agora tá descansando um pouquinho. Por quê? Bom, a grandona tá. Tá sangrando. Tá vazando um pouquinho de óleo nela pela parte do motor, não sei bem o que foi que houve, então... Dei uma parada nela. E aí vou aproveitar esse feriado que tá pra vir aí, e vou... eu encostar lá em algum mecânico pra ver isso aí. Tem que ver, né, tem que ver. Deixa minha bichinha. Passar mal não. Já troquei a carenagem do farol dela, já não tá mais amarelado. Comprei o kit de ignição. É, a tampa do tanque. O cadeado que trava o capacete. A trava da aba lateral. Que mais, que mais, que mais. É. Por enquanto isso, aí pronto, quando eu fizer esse serviço aí, parece esse vazamento, deve ser alguma, alguma vedação, alguma besteira assim. Quando eu resolver isso aí, aí a gente vai para mais upgrades. Pô, tá, tinha que olhar aquilo ali, véio. eu tava vendo um, um, um som estranho. Pelo óleo ter baixado, e eu não ter percebido É, ficou um som estranho parece que tava batendo válvula Aí Aí eu entrei looping eu Fico maluco Não, não, bater válvula não E aí temos que evitar Essa situação constrangedora Pouco tem que fazer mesmo, botou e a porra, tá maluco? E já que a gente tem a XTZ, vamos usar a pequenininha. Inclusive, tem que fazer uma limpeza aqui de bico, trocar vela. Eu tô que ela tá mais fraquinha. Ela estava. Ela não está a mesma coisa. Ou pode ser eu. E acostumado com a Lander, esqueci como era. aqui também é, é possível acostumado a tomar os coices da da landa Chamava assim, lá, lá, lá. e joga você para trás. Tá vendo essas agulhas aqui? Ontem deu uma chuva aqui em Salvador, meu irmão. A lagoa, viu? A lagoa, um cai de lugar. Aqui não alaga tanto porque é uma região alta. Vocês viram? A gente subir uma ladeirinha ali atrás. Eu tava vindo de, de Simões Filho. Tomei a chuva. Encharcou até a cueca, jaqueta, bota, meia, minha sorte que eu não tava de mochila. Embora a minha mochila tenha capa, né? E minha capa. Fica dentro da mochila. É como ontem eu estava resolvendo um, um, um pepinaço lá em, em Simões Filho, que me consumiu três dias, aí eu estava indo sem mochila. Foi um barril da porra, velho, um, um switch de 48 portas, deu pau, sendo que não tinha peça de reposição Aí, porra, velho, é, é, botar... é aquela situação que você bota a mão na cabeça e fala, e agora, o que é que eu faço? Tá, não tem, não tem switch, beleza, você já sabe, mas tem que resolver, e aí, o é que você faz? Tinha um outro suíte lá, também de 48, achando eu que tava bom, mentira, não tava. Tava barreado também. Tinha colocado ele no lugar, mas aí ele tava pelo menos melhor que o outro, né? O outro tava bugado, o outro piscava as 48 portas junto, assim, ó, pá, apagava. Acendia, assim, apagava, acendia, assim, apagava. Eu lá, miserável o outro respondia normal a, a, a, os leds, só que aí quando você ia voltar na prática ele perdia pacote. Alguns protocolos funcionam, outros não. Então eu tive a rede intermitente. Daí o meu coordenador, que estava viajando, solicitou com a, com a Prodeb, que é a companhia de passamento de dados aqui da Bahia. Ele, pegou, ele pediu emprestado dois, dois suítes. Só que aí a Magnífica me mandou dois suítes de 24 portas lá, ah, 24, 24, 48, sim. Mas o local só cabia um, só cabia um suíte de, Quer dizer, só cabia um equipamento, né, que chama na, na altura de um U. Cada U é, porra, só mostrando depois a vocês que essa unidade medida do U é pra hack. E daí, tinha como colocar dois, aí depois eu fui tentar, né, rearrumei o rack, reposicionei alguns equipamentos, e aí eu consegui esse espaço. Que eu perdi manobra do, do, dos cabos. Ficou uma merda. Uma merda pra movimentar os cabos. Mas enfim, rolou. Depois aí, quando eu fui testar os suítes. Para colocar no lugar, um suíte estava com problema. Eu, puta que pariu, ainda tem essa. Não, ainda tem a questão de que o único horário de manobra que eu tenho, ou é antes do expediente, ou no horário do almoço, ou depois. Sendo que, sozinho para fazer isso, é difícil. Porque precisa de braço, assim, não, não de força, mas para segurar os equipamentos, para arrumar Ou então eu teria de retirar tudo Desmontar todo o rack para rearrumar Isso requer é é tempo, eu não tinha esse tempo Cara, foi, foi um, um, um problema grande Consegui resolver isso aí Ontem pela manhã teve um técnico que disse da Pituba foi me dar um help mais cedo. A gente chegou lá por volta das 7 horas e aí aí eu desmontei tudo, arranquei tudo, refiz a arrumação, ligando ponto a ponto, testando. Consegui um outro switch, coloquei no lugar. E aí nessa brincadeira Deixei tudo funcionando Qual foi? Também quando eu acabei sai ontem Testei tudo, beleza e uma geral na rede, andei pelo Pela área Todo mundo funcionando bem, eu, tá tudo bem? Tá Ó, fiz meu relatório Pra casa! Até amanhã, fui pra casa dormir, já tinha dois dias, entrando no terceiro aqui do almoçar, não dormir direito. Tudo por causa dessa porra. Sim, e hoje estamos indo no Detran. Chegou uma amarelinha lá em casa, puta da, da, da Land passei em velocidade, em um radar de 60, passei a 71. Eram três horas da manhã. O artigo 276 do, do, do Código de Trânsito Brasileiro diz que multas. Leves ou médias podem ser convertidas em advertência por escrito. São aquelas muda de 53 reais, 85 e 13. Então, eu tomei uma média. Vou lá recorrer para ficar somente com a pontuação. O valor, eles deixa para lá. Ah, detalhe é, você só pode recorrer se você não tomou nenhuma multa nos últimos 12 meses. Que é o nosso caso. Ele é presepado, rapaz. Você nem encostou no cara ainda. Lá dentro. É coisa gostosa de pilotar, de papai. Isso aqui é quase uma nuvem voadora. É, yeah, rapaz Porra Esse cara ruim Não sabe pilotar direito Fica buzinando Tomar nó, corvo Na verdade eu vou para cá. É corvinha. Pirâmide. Estamos próximos à entrada do ETRAN, que a entrada rodoviária. E aqui chegamos. Aqui, ó. Detrame de placa. E fora também. Bom, se pode, não sei. De capa cima. Aqui a gente só faz vistoria. Aqui é a delegacia. O um canto aqui, vamos resolver esse Paranauê que tá lindo. Então é essa galerinha tem mais porque a gente volta.